graças a Deus, bom dia, bom dia gente, bom dia. graça e paz, amém, eu vou pedir gentilmente que você coloque-se de pé mais uma vez, por favor, e você vai abrir as escrituras no texto de Neemias, capítulo 2, livro de Neemias, capítulo 2, nós vamos ler a partir do verso primeiro. Eu quero nessa manhã voltar os nossos olhos para alguns princípios que eu julgo ser extremamente úteis para a sua jornada em qualquer área. Seja você hoje pastor, eu não sei quantos pastores nós temos aqui, seja você alguém envolvido em algum tipo de área de ministério na igreja, ou seja você enfrentando questões da sua vida pessoal no ambiente de trabalho, Algumas coisas nesse texto que eu gostaria, é, no tempo que temos, que não me falaram qual é. Tem cronômetro, não, né? Você me mostra. Não, mas só me fala, porque eu coloco aqui, ó. Põe aqui para mim, fazendo um favor. Só para eu não ficar. Isso não quer dizer que eu vá seguir, mas é pelo menos tem uma. Ó, é porque pelo menos vai parecer boa a intenção. É. é. Neemias capítulo 2, verso número 1. Quantos acharam? Diz assim o texto, no mês de Nissan, no ano vigésimo do rei Artaxerxes uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse, por que está triste o teu rosto se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então, temi sobremaneira. E lhe respondi, vivo o rei para sempre, como não me estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcos e meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei, se é do agrado do rei e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentado junto dele, me disse, quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me e marquei certo Prazo. Verso de número 11, por favor. Cheguei a Jerusalém onde estive três dias. Então à noite me levantei e uns poucos homens comigo e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite... Saí pela porta do vale, para o lado da, ponte, da fonte do dragão, para a porta do monturo e contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei a porta da fonte, ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei. Entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia. Pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse... Estáis vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei, como a boa mão do meu Deus estivera comigo e também as palavras que o rei me falara. Então disseram, disponhamos-nos e edifiquemos. E fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém Sambalate, o Oronita, e Tobias, o servo Amonita, e jessém o Arábio, quando o souberam, zombaram de nós e nos desprezaram. E disseram, que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi, o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós... Seus servos, nos disporemos e redificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Você pode dizer amém. amém? Vamos orar mais uma vez. Pai eterno, nós te damos graças pela oportunidade de, nessa manhã, nos reunirmos para juntos buscarmos a direção que vem única e exclusivamente da tua palavra, Direção que nos faz viver no centro da tua vontade. Obrigado pelo tempo de ontem, pela noite tão preciosa, por cada palavra, por cada tempo juntos. E agora, no início desse dia, toma a direção de todas as coisas, ó Espírito Santo. Conduza-nos e leva-nos ao lugar que lhe apraz. Coloca o nosso coração, a nossa mente, todos eles, Senhor, na presença do Senhor. Para que ao final desse dia, quando... Terminarmos os compromissos deste evento, saiamos daqui ainda mais renovados, impactados, para que possamos sair para servi-lo com poder, com graça e com unção. Em nome de Jesus. Amém. Tem até palma e você nunca orou com palma e oração na minha oração. Até o céu bateu palma. Teve batuque. Teve uma benção. Deu um aplauso ao Senhor Jesus aí assente se por favor. Talvez o livro de Neemias seja daqueles considerados os mais célebres e úteis quando se fala sobre aspectos da liderança bíblica. A riqueza do texto e da história ela é incomparável, pelo menos na minha leitura, quanto a outros fatos e eventos na história do povo de Israel. Tudo começa durante um período difícil para o povo, um período de exílio, um período de destruição, um período de sofrimento, e nesse cenário surge um nome, que leva o nome do livro. Normalmente, em meio aos cenários de caos e confusão, alguns nomes tendem a se destacar. São no meio das dificuldades que Deus procura homens e mulheres para fazer a diferença. É no meio do nosso cenário de luta, de dificuldade, de problema e até mesmo de dor que Deus está à procura de pessoas interessadas em não apenas lamentar a razão do caos, mas fazer algo para mudá-lo. É assim que começa. Começa primeiro dentro da gente um santo desconforto não se conformar com aquilo que está diante dos nossos olhos. Lembre-se, nós não temos muito tempo para entrar nos detalhes de toda a história, mas para você que conhece um pouco daquilo que o livro nos traz, no capítulo 1, Neemias é visitado por um dos seus irmãos, irmãos como cidadãos, e procura saber qual é o estado da cidade amada, a cidade santa, Jerusalém. E qual não é a surpresa ao ouvir da boca deste de que o estado da cidade é terrível. Os muros derrubados, as portas queimadas, as pessoas desanimadas e no lugar onde havia glória, honra e festa, agora havia se transformado num cenário de terror e destruição. A reação imediata de Nemias revela muito do seu coração. A maneira como eu reajo às crises e às catástrofes da vida diz muito sobre aquilo que move o meu coração. Tem gente que olha para um cenário de necessidade e simplesmente fica alheio a ele. tenho nem aí com isso, a culpa não é minha, eu não posso fazer nada, mas essa não é a reação de Neemias. Neemias, ao ouvir o relato, a Bíblia diz que ele assenta-se e chora Você já chorou por ver a luta de alguém? Você já chorou ao ver, ao ver a crise que uma cidade passa? Quem sabe a sua, e nós sabemos que há pessoas aqui de diversas cidades Não só da cidade de São Paulo, mas outras cidades do país estão aqui presentes Deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que você reage ao ouvir relatos sobre o estado de destruição que porventura a sua cidade se encontra? Você está preocupado só com o seu, porque olha só, Neemias estava no palácio, ele era copeiro. A sua vida diretamente não se encontrava em risco. O problema a priori seria de quem está em Jerusalém. Mas Neemias me ensina um princípio básico de liderança que todos nós aqui precisamos desenvolver e colocar em prática para que a nossa vida seja relevante. Há uma expressão que o americano usa muito, ele diz assim, eu não quero saber o tanto que você sabe, ou quer dizer, eu não me importa saber o tanto que você sabe até que eu saiba o tanto que você se importa. Quem não se importa... Não faz diferença nenhuma. Eu, às vezes, chego e a gente administra a igreja, e a igreja é grande. E, normalmente, com o olhar do pastor, o, olhar que tem, o pastor tem um olhar diferente quando entra na igreja. Quando todo mundo entra para o culto e começa a olhar os detalhes da adoração, e o pessoal olha, louvou, o pastor entra com o um olhar administrativo. Quantas vezes eu já entrei na igreja e vi, tem um papel aqui. Aquele banco está fora do lugar. Às vezes você vai ao banheiro e tem alguma coisa que não está bem ali, ou uma cadeira que tiraram do lugar e não a devolveram. Quando você tem um olhar para um lugar que se importa com ele, as coisas começam a mudar na nossa vida. Tudo na história de Neemias e nós vamos chegar o máximo possível no desenrolar da sua história, num processo de reconstrução de um muro, primeiro nasce no seu coração. Deixa eu dizer algo nessa manhã. Se o Espírito de Deus não mover no seu coração nessa manhã, gerando em você um santo desconforto da parte de Deus, para que você se sinta incomodado em ver o lugar onde você está, as notícias que você ouve sobre cenários e situações, se você não se incomodar, nada vai mudar, porque primeiro precisa nascer uma crise dentro da gente, é não se conformar com o problema, com a luta, é assim mesmo, a violência sempre foi essa, o problema sempre foi esse, na minha igreja sempre foi assim, não, eu preciso ouvir o relato do sofrimento, da dor, da destruição causada e reagir com misericórdia e compaixão. Lembre-se do que a Bíblia diz sobre Jesus Cristo. Ele olhava as ovelhas perdidas de Israel e a reagia com compaixão para com elas. Jesus não conseguia olhar pessoas feridas. Não conseguia ver cidades debaixo de uma ação de ceticismo e ficar alheio ao fato. Jesus se identificava com a dor de alguém. Um verdadeiro líder precisa produzir no seu coração. Esse sentimento de compaixão é olhar para alguém dizendo, eu posso pelo menos tentar fazer alguma coisa para ajudar a mudar essa situação. Que nessa manhã o Espírito Santo de Deus comece a te incomodar e abrir os seus olhos. Para que você comece a perceber de que há muita coisa ao seu redor. Notícias que têm chegado aos seus ouvidos, que têm como objetivo despertar no seu coração o desejo de você sair dessa sua situação de inércia, de comodismo e dizer, eu vou fazer alguma coisa. Neemias se incomoda e põe-se a orar. Tudo aquilo que me incomoda tem que me pôr de joelho no chão. Tudo aquilo que me incomoda, tudo aquilo que eu vejo, que tá fora do plano perfeito de Deus, que fere a harmonia do Criador, não só deve gerar um desconforto no meu coração, mas tem que me pôr de joelho no chão. Quantas vezes você já pôs a cara no pó, não pelas suas necessidades, mas já chorou pela sua cidade, já chorou pelo seu bairro, já chorou pela sua igreja. Neemias, olha o problema, ele entra no seu quarto, ele dobra os joelhos, ele ora, ele jejua, ele clama e ele diz, Senhor, se tu quiseres, usa-me como resposta para esse problema. Ah, querido, como você precisa fazer essa oração? Dizer, Senhor, usa-me como resposta para a necessidade desse país. Querido, o Brasil precisa de homens e mulheres com o um coração totalmente tocados pelo Espírito Santo. Que olham para a necessidade da nação, a violência desencabida, quase desenfreada, nós como igreja de Jesus Cristo. Precisamos, além de pensar em projetos e planos, tudo isso é maravilhoso, tudo isso tem o seu papel. Ah, mas se cada um de nós olhássemos para esse Brasil dizendo, Senhor... Levanta-me como um farol nesse país. De alguma forma, cria meios e possibilidades para que eu seja uma resposta para essa situação. Mesmo não vendo diretamente o problema. A minha a sua oração nessa manhã deve ser essa. Usa-me como uma resposta nas tuas mãos para esse mundo perdido. Quando Deus encontra em Nemias, o coração de alguém que se importa, Deus começa a preparar detalhes e abrir o caminho para colocá-lo no lugar da mudança. Você não tem que se preocupar se você está no lugar certo, você tem que se preocupar em estar com o coração correto. Quando o seu coração está correto, Deus vai falar com o rei, Deus vai dar cartas a seu favor, Deus vai prover recursos, porque Deus entendeu que o teu coração é de alguém que se importa, é alguém que quer fazer a diferença, é alguém que não olha a situação e passa batido, dá de ombro. Não é minha casa, não é minha terra. E ainda você diz, coitadinho desse povo que vive aqui, eu não sei como é que eles aguentam morar aqui. O coração de alguém que Deus chama para fazer a diferença, não deve ser assim. O coração de alguém que Deus chama para fazer a diferença deve ser um coração sensível à necessidade dos outros. Sensível. Há uma falta de sensibilidade. Parece que há áreas do nosso coração que estão adormecidas para as necessidades do próximo. Vivemos hoje um egocentrismo gospel tudo em torno de nós, me abençoa, eu estou bem, a minha igreja, o meu ministério, e querido, o reino é um, o reino é um, o que Neemias entendeu é o seguinte, que adianta eu estar aqui servindo, comendo bem, no palácio do rei, enquanto os meus irmãos padecem, sofrem, ah, que o Espírito Santo de Deus nessa manhã, te incomode de uma maneira tal, que os teus olhos comecem a ficar mais molhados, quando olhar a necessidade de alguém perto de você, que o teu coração seja mais sensível, um coração de carne, sensível à voz do Espírito Santo, porque quando você estiver assim, prepare-se para ser usado como nunca antes na sua vida, prepare-se, tudo começa no coração, as mãos, as habilidades, o preparo, tudo isso é maravilhoso. Formação acadêmica é importantíssima. É importante você se formar e se preparar adequadamente para qualquer coisa que você vai fazer. Principalmente nesse mundo, onde exige-se cada vez mais preparação adequada para as pessoas romperem em qualquer área, ministerial ou profissional. Mas, queridos, quando se fala de reino, Todas essas coisas perdem o seu valor se o seu coração não for um coração sensível à necessidade das pessoas. O coração de Neemias, sensível, ele começa a chorar, ele se coloca diante de Deus, ele rasga o seu coração. Ele clama, ele chora, ele ora Olha o que, que diz o verso 11 do capítulo 1 E eu preciso, gentilmente, que você mantenha a sua Bíblia aberta Para a gente acompanhar o texto Ah Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo E a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dar-lhe mercê perante este homem. Olha que coisa interessante. Não é uma oração apenas de piedade, mas é uma oração também de envolvimento. Eu oro, mas digo, Senhor, se o Senhor quiser me usar, usa também para fazer a diferença. Ele vai ao rei. E quando você tem um coração assim, Deus enxerga alguém que está alinhado com aquilo que Ele quer fazer. Deus está à procura de reconstrutores. Deus está à procura de gente que chega num lugar e faz a diferença. Deus não está à procura apenas de pessoas que querem posições, lugares de destaque... Deus está à procura de pessoas que chegam num ambiente para mudar o cenário que encontraram quando chegaram. A Deus quer te levantar lá no seu bairro, na sua cidade, na sua igreja. Porque tem gente que diz assim, ah, o dia que eu for para lá, o dia que Deus me levar para outra igreja, o, Deus, o dia que Deus me levar para uma outra cidade, sei, é onde você está. Aonde você está é que você precisa abrir os seus olhos entender de que Deus quer usá-lo como um agente de transformação, Deus quer usar a sua vida para mudar o contexto, a partir da sua chegada, o tempo de destruição tem que ter chegado ao fim e o tempo de reconstrução tem que começar, Através da sua chegada, o dia que você chegou o ambiente tem que mudar, a conversa tem que mudar, o foco tem que mudar, tudo começa a mudar, porque o teu coração está alinhado com o coração de Deus. E o Espírito Santo está fluindo através da sua vida, e aí você não enxerga mais as coisas, segundo a ótica do homem, segundo a necessidade da carne, você enxerga as coisas, não como elas estão, mas como elas virão a ser pela ação de Deus através da sua vida. Neemias, então, com esse espírito, chega a Jerusalém. Eu quero partir agora do verso de número 11, com essa afirmação do próprio Neemias. Ele diz, cheguei a Jerusalém. Cheguei. Eu estive lá três dias. No período que ele estava lá, tem uma narrativa, ele analisa a cidade... Mas ele me ensina um princípio, se você tiver uma caneta, ou quiser anotar no seu smartphone, ou pegar a mão de quem está sentado ao seu lado emprestado, não tem problema também. Depois você só devolve a mão da pessoa. Uma das coisas que são indispensáveis para uma liderança relevante e transformadora, anote aí por gentileza. A primeira coisa que Nemias faz foi manter o foco. Ele mantém o foco. Neemias tinha uma ordem de Deus. Neemias era um homem que sabia buscar a presença de Deus, e nós já aprendemos isso falando sobre alguns trechos do capítulo 1. E você vai encontrar detalhes importantes sobre o seu caráter, sobre a sua intimidade com Deus, desse coração compassivo, esse coração misericordioso, o um homem de jejum. Um homem que chorava na presença de Deus. Um homem que buscava a direção de Deus. Aprenda algo aqui nessa manhã, por gentileza. Nunca tente fazer nada segundo a inclinação do teu próprio coração. Por mais que você se sinta movido e comovido por Deus para algo, não faça nada sem antes ter uma direção clara do que Deus quer que você faça. Porque às vezes a gente, na emoção, eu conheço gente, que às vezes sai de uma conferência como essa, virado no giraiá. Ele recebe uma palavra, de diz, agora eu vou ganhar o um mundo. Vai. Aí tem o um pessoal do manto. Ele vai para cá, ele vai para o carro até assim. Ei, Deus, oh. e perde o foco. Não tem como você ganhar o um mundo inteiro num só dia, sozinho. Depois que Deus move o meu coração, Ele dá direção. Sem direção, nada mais passa do que o um momento de emoção. Porque eu conheço gente que tem crises emocionais espirituais profundas, a ponto de serem estudadas pela NASA. Porque os seus momentos, assim, de picos espirituais, chegam a ser assustadores. Se tivesse um medidor de espiritualidade, algumas pessoas você chegaria perto dela, e o pico de espiritualidade dispararia. O problema não é o pico de espiritualidade, é importante. Mas o que acontece depois desse momento? Nemias chorou, Neemias buscou, Neemias viu, Deus falou com ele, ele chorou, Deus deu direção, Deus deu, até que ele entendia e entendeu. Como nós precisamos entender de que para a nossa vida, no ministério, eu preciso manter o foco. Eu preciso de uma direção. Deus nos chamou para coisas específicas. Nessa variedade de pessoas, de histórias aqui reunidas nessa manhã, meu irmão, tem também uma confusão de destinos. O problema é quando a gente começa a querer fazer alguma coisa, simplesmente porque a gente viu o outro fazer. Ah, na igreja tal, fulano de tal, começou um ministério, está dando certo, vou fazer também. Quem foi que disse que é para você fazer? Você orou para saber se essa é a direção de Deus para a sua vida? A direção clara que Deus deu a Neemias qual foi? Reconstruir os muros, Restaurar as portas queimadas e resgatar a honra da cidade. Sim ou não? Pronto. Pergunta para você nessa manhã. Você sabe o que é que Deus tem te chamado a fazer? É por isso que tem gente que fica gastando tempo da vida e não produz nada de efetivo. Não vai para lugar nenhum. Está toda hora. Umas vezes eu cheguei em casa, eu tenho duas meninas, lindas, graças a Deus, parece com a mãe. Jesus sabe o que faz. Uma tem 16, outra faz 14, sexta-feira que vem agora. Os gaviões estão começando a querer revoar minha casa, mas eu já declarei a vitória sobre eles em nome de Jesus. Cairão por terra, um a um. Aí um dia eu cheguei para minha filha mais nova, porque todo pai se vinga nos filhos, quando começa a pedir para buscar as coisas, porque quando você era criança, você era praticamente um mordomo na sua casa, fala a verdade, é ou não é? Pega um copo d'água para mim, filho, pega no... o pai no sofá, a mãe na cozinha, filho, pega não sei o que tem para mim, quando minhas filhas começaram a atingir uma idade, em que elas poderiam servir como mordomos na minha casa, eu falei, chega a hora da vingança, o primeiro dia que eu disse assim, filha, traz um copo d'água para o papai. Eu senti um gozo na minha alma. Eu falei, glória ao teu nome, Jesus, porque o Senhor é o Deus da restituição. O Senhor é o Deus que tira o desvalido do pó. O Senhor coloca sentado assentado em lugares de príncipes. Só que nesse dia, um dia especial, eu pedi para minha filha uma coisa. A minha esposa, sem eu ouvir, pediu a ela uma outra coisa. E a filha mais velha, que normalmente, no grau de classificação familiar, tende a ser a mais folgada? Quem é mais velho sabe, põe a carapuça, é Deus falando contigo agora. Talvez haja algo na sua vida que Deus já quer tratar nessa área. Pedi uma outra coisa. Até que a minha filha disse assim, Ei, gente, shh, assim eu não aguento, cada um pede uma coisa. Leva a água, pega o feijão ou desce com não sei o que tem. Quando você não tem o foco, quando você não sabe a voz correta a ouvir, você se perde no meio das coisas que você deveria estar fazendo. Quando a minha filha disse isso, disse assim: filha, segundo a palavra de Deus, que aí você tem que apelar, o Senhor estabeleceu uma ordem hierárquica dentro do contexto familiar. Aí você usa de toda eloquência teológica e princípios bíblicos para convencer a filha a trazer o seu copo d'água. Eu falei, portanto, filha, o papai é o cabeça. Então, sendo eu o cabeça, filha, creio que a filha estará agindo da forma correta, primeiro atendendo o pedido do vosso papai. Aí o pessoal começou a rir, minha outra filha falou: Pô, apelou, pai. Você tem que saber a direção. Há quanta gente eu conheço na estrada, no caminho da vida, que parece ter ficado perdido como o povo de Israel, rodeando uma montanha sem saber o lugar a perseguir. Está lá em Deuteronômio 2, o livro está assim, ó. Está lá rodeando, rodeando, rodeando, rodeando, rodeando, rodeando, rodeando. Você encontra a pessoa 15 anos depois, ela está rodeando, rodeando, rodeando, rodeando, rodeando. Todo mundo, a vida já foi, a vida já rompeu, a vida familiar cresceu, o ministério floresceu. E a pessoa está como? Rodeando, rodeando, rodeando. Porque falta foco, falta clareza. Deus te chamou para algo específico e aquilo que Deus te chamou a fazer é importante não queira fazer aquilo que o outro está fazendo porque se Deus quisesse que você estivesse fazendo o que o outro está fazendo Ele teria chamado você para fazer o que você está fazendo é tão importante quanto o que qualquer outra pessoa está fazendo no propósito do reino quando você vai a Efésios 4 Paulo esclarece isso ele disse, Jesus, olha, ele designou pessoas assim, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, com o um objetivo, aperfeiçoamento dos santos, todo mundo entendendo o seu foco, você imagina um apóstolo querendo ser evangelista, você imagina um evangelista querendo dar uma de apóstolo, você já imaginou, gente, pessoas que não têm o um chamado pastoral, evangelista, tem dificuldade, porque para pastorear é um chamado específico. Cuidar de gente não é fácil, vocês dão trabalho, gente. Não é brincadeira, não. Pastorear envolve um chamado claro de Deus para a sua vida. Eu conheço pessoas que são exímias pregadoras da palavra. Pregam, quando ela sobe, parede, você não sabe se o céu desceu, se a igreja subiu. É manto, é anjo voando. Você fala, que palavra! Quando desce, tem dificuldade não é porque não dá o exemplo, não é porque é assim, não é isso mas tem dificuldade no pastoreio cada um foi chamado para alguma coisa, Nemias precisou manter o seu foco, lembre-se do que o apóstolo Paulo escreve aos filipenses no, na, no, no capítulo 3 verso de número 13, e eu leio da nova versão transformadora olha o que, que ele diz concentro-me aliás concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante. Eu mantenho o meu foco. Você precisa saber a direção de Deus para a sua vida. Pare de ficar dividido entre dois pensamentos. Você precisa entender claramente nessa manhã o que é que Deus te chamou para fazer. Com o um coração sensível, mantenha os teus ouvidos abertos à voz do Espírito Santo. O Espírito Santo fala conosco, queridos. Fala conosco através de situações, de pessoas. Acima de tudo, pela revelação linda da sua preciosa palavra. Mas não queira fazer nada segundo a impetuosidade do seu próprio coração. Ele chega a Jerusalém. Mas olha o que, é que Neemias é, diz no um verso de número 12: Eu não declarei a ninguém o que Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Grifa isso na sua Bíblia. Eu não declarei a ninguém o que Deus colocou no meu coração para eu fazer. Ele não foi lá simplesmente movido pelas emoções, depois de um choro. Eu vou ganhar o mundo, vou sair para missões. A pessoa não consegue comer um miojo, vai sair para missões na África. Morre, ainda dá trabalho para a igreja. Chamado. Neemias sabia claramente, algo Deus colocou, algo. há uma direção da parte de Deus para a sua vida nessa manhã. Ah querido, meu desejo nesse tempo chamado hoje é para que o Espírito Santo de Deus abra os teus olhos e que para que tudo aquilo que distrai a sua atenção, que rouba a sua força, que tira a sua concentração, seja colocado de lado, e que você caminhe com os olhos fitos no Senhor, com os seus ouvidos abertos, alinhados à voz do bom pastor, conduzindo você para cumprir aquilo que Ele te chamou, aquilo pelo qual o seu Espírito moveu o seu coração para fazer. Você precisa ter um foco, Deus tem um plano para a sua vida. Uma das coisas que mais me entristece hoje é pessoas pessoa sobrevivendo. Parece que as pessoas entraram no modo de sobrevivência. Ela não vive, ela sobrevive. Luta para pagar as contas. A rotina dela é, eu vou ganhar meu salário, eu vou pagar minhas continhas, eu vou tentar manter tudo em ordem, mas não tem um propósito. pastor Marcelo Jamal ontem começou esse tempo nos adorque aqui com uma palavra clara de Deus. Sobre a importância de você conhecer os pensamentos de Deus para estar alinhado ao propósito dEle. A vida de muita gente é essa, é uma rotina improdutiva, porque não tem foco. Não tem foco. Você tem que estabelecer um alvo. Você tem que ter uma meta. Paulo escreve aos Coríntios na sua primeira carta, no capítulo de número 9, a partir do verso número 27, quando ele faz uma alusão sobre a performance de um atleta. Nós também corremos, mas não sem meta. Eu tenho um alvo. Eu sei para aquilo que Deus me chamou. Quando você sabe quem você é e aquilo que Deus te chamou para fazer, você se preocupar com a corrida de quem está perto de você. E você começa mais a se realizar em ver o teu progresso do que ficar triste em ver o progresso dos outros. Esse é o problema. Tem gente que ao invés de se alegrar com a sua corrida, em ver o que Deus está fazendo através da sua vida, começa a olhar para o lado. Porque tem gente que na hora de testemunho, antigamente tinha isso muito na igreja. Tinha cultos de testemunho. que é que é da época de culto de testemunho na igreja? Tinha um culto da semana que era testemunho. E aí o pessoal vinha, era um perigo. Porque de vez em quando apareciam uns negócios, e eu falo, foi Jesus que fez isso aí. Eu acho que a irmã pode até agradecer, mas acho que Deus não tem nada a ver com a história. Mas bendito seja o nome de Jesus Cristo, vamos para frente. E as pessoas vinham e contavam o testemunho. Nesses cultos testemunhos, tem gente que ao ouvir a bênção do outro, ficava enfurecido. Eu estou aqui hoje para declarar, encalhado há muitos anos. É, achava que passaria o resto da minha vida, vivendo no vale da sombra e da morte. Até que o Senhor olhou para mim com misericórdia e compaixão. E colocou diante de mim, naquela expressão comumente usada, em alguns nichos gospel, um varão. E o varão apareceu e estou aqui hoje para dizer que meu casamento está com data marcada. E para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, casaremos-nos até o final desse ano. Louvados. A solteira que está do lado já começa a ouvir o testemunho dizendo. A maneira como ela levanta a cabeça já entrega. Um sentimento começa a florar de raiva, de inveja, de fúria. A gente brinca, mas sabe qual é a verdade? Essa bênção chamada as redes sociais deveria ser um instrumento de encorajamento para você. Tem gente que olha o que outro, a caminhada do outro é com raiva. Miserável, a igreja dele estava cheia hoje, olha Deve estar... Tá, isso é movimento, é movimento. Espírito Santo está aí, não. Também fazendo o que faz, desse jeito até eu encho. Corra a sua corrida. Mantenha o seu foco. O que importa para Deus é você cumprir aquilo que Ele te chamou para fazer. Você não vai prestar conta das coisas que você gostaria de ter feito. Você vai prestar contas das coisas que Deus te chamou para fazer. Deu para entender a diferença aqui? Você vai prestar contas, por isso que quando chega na parábola dos talentos, o Senhor não pede aquele que recebeu menos a porção de quem recebeu mais. Cada um vai prestar conta daquilo que recebeu. Nemias tinha um foco, deu um foco para a sua vida. Querido, eu estou aqui hoje de manhã para te dizer, Deus tem algo maravilhoso para a sua vida. Ah, se você começar a alinhar o teu coração, um coração sensível à voz de Deus, identificando a necessidade onde você está, Deus vai revelar sobre você uma caminhada tão preciosa de propósito e você vai ver a sua vida sendo vivida em abundância para o reino e para a glória de Jesus Cristo. Amém? Segundo lugar, eu já até guardei o celular pastor Luciano. Glória a Deus. Amém? Segunda coisa, diante da situação, quando Neemias chega em Jerusalém, além de ter um coração movido por compaixão, alinhado com a necessidade dos outros, além de já ter estabelecido um foco, ele sabia para onde ele ia. Eu quando saí de Campinas, eu sou pastor em Campinas, São Paulo, eu não saí de Campinas, e hoje a gente usa esses recursos de GPS. O mais usado talvez seja o Waze. Primeira coisa que eu fiz foi o quê? Endereço bíblica da paz. Eu estabeleci o foco. É para lá que eu vou. É por isso que eu cheguei aqui. Tem gente assim, eu não cheguei, mas por que você marcou para onde vai? Estou esperando uma, uma voz, uma direção. Eu ando assim, eu, na hora que o vento sopra, eu vou. Não, foco, foco. Terceira coisa, terceira coisa que Neemias faz, a partir do verso número 13, ele estuda com detalhes a realidade dos fatos que ele encontra. Você só vai poder fazer algo quando compreender a real necessidade de alguma coisa. Tem muita gente, o Ministério de Compaixão, a nossa igreja fica no centro de Campinas, agora um pouco mais para baixo, atrás da maternidade, mas é muito comum o trânsito de pessoas pedintes, moradores de rua, e pessoas que vêm pedindo algum tipo de ajuda. Pede gás, pede remédio, pede uma marmita para o almoço, é muito comum, passa toda hora. Outro dia uma pessoa chegou pedindo gás, Falei, pastor, não para mim, para um outro pastor que fica ali na, na, na parte do, do pátio da igreja, dando esse primeira, essa primeira atenção. Eu passei, a pessoa está dizendo, não, eu preciso de um botijão de gás. Porque eu tenho filhos pequenos em casa e eu estou sem poder cozinhar já faz dois dias. A única coisa que eu preciso é de um botijão de gás. O pastor que o atendi disse assim, vamos orar. Eu parei, vou morar Senhor, abençoa a necessidade do teu filho Que precisa de um gás, pai Oh Deus, gaseifica a vida dele Põe gás, pai Muito gás Gás até transbordar E Acabou a oração E o gás do irmão Eu chamei a pessoa Pastor, obrigado o que, que você precisa, meu filho? Oh, pastor, ali, tal. Ele me falou tal, que não tem gás aqui. Não, realmente não tem gás. Nós não somos outra gás. É igreja. Gás não tem. Não, mas é que tal, botijão. Irmão, eu frequento aqui, pastor, tal. não sou membro, mas tal tenho uma necessidade. Moro num bairro mais afastado. Minha vida passa por uma dificuldade. Tenho filhos pequenos. Só preciso de um botijão de gás. Quanto é o botijão de gás? Lá em Campinas está setentão. É isso que tá aqui? Setentão Botijão Contei -se. Setentão Não tinha, só tinha duas de cinquenta Aí você falou, oh, Deus, é o gás só que tem troco? É Peguei as duas de cinquenta Falei, ó, oh, o gás E para comprar uma mistura aí? Oh, pastor! Abraçou Por que que ele me abraçou? E por que, que o pastor que orou com ele não foi tão recebido calorosamente após a sua oração? A oração é importante? Demais. Tem que orar em todo o tempo, sem cessar. Mas por que a reação da pessoa para comigo foi diferente? Porque eu supri a necessidade específica dela. O que, que ela queria? Gás nela. Gás. Vai na benda, meu filho. Cozinha muito. Vai lá na benção, liga esse fogão. Eu quero ver o fogo queimar. Vai, você já. Você tem que estudar os fatos qual a real necessidade. Eu conheço gente que parece que vive em Nárnia. Você conhece Nárnia? Crônicas de Nárnia. Ela entrou num guarda-roupa encontrou um mundo paralelo onde homens metade cavalo. É ou não é? É um guaximim que fala. Mas não um mundo real. A pessoa parece que vive em Nárnia. É um C.S. Lewis da vida. Vive num mundo paralelo. Tem gente que parece que vive num mundo paralelo, fora da realidade. O que que Neemias faz? Ele estava fora há muito tempo. Ele vai estudar os fatos. Você não enfia a cabeça num buraco Ele vai buscar conhecer os detalhes das circunstâncias o que ele viu Ele viu que a cidade de Deus estava em ruins Uma coisa é o que te falam Outra coisa é o que os teus olhos veem Nunca vá apenas porque os outros disseram Sempre tome um plano de ação Baseado naquilo que os teus olhos viram ele tinha um relato, ah, está tudo destruído tá tudo... Pode ser Que a situação esteja pior do que te falaram Mas pode ser também Que a situação não esteja Tão ruim quanto te falaram Porque tem gente Que o seu índice de pessimismo Ele é está ele ele tá descompensado Tem gente que olha para qualquer coisa É o apocalipse, é o fim do mundo O armagedom, pastor Ah, meu Deus do céu, isso aí não tem saída Agora, para outros, é assim, nada é problema. Conhece gente que nada é problema? Tinha um pediatra da minha filha, que uma vez ela chegou com 39,5 de febre. Doutor, nós estamos preocupados. Isso não é nada. Como não é nada, doutor? A menina está com 39,5 de febre. Como é que funciona um negócio desse? Ela disse, não, não é nada. Não, você tem que ter a perspectiva correta. O que, que você anda enxergando? O que, que os seus olhos enxergam? será que você está com os olhos abertos para ver a necessidade do lugar onde você está será que você tem olhado não com um olhar de crítico mas não precisa agora olhar com o um olhar de alguém que traz respostas Pare de procurar defeitos comece a olhar como alguém que deseja trazer soluções Neemias olha e vai estudar tudo. ele viu que os mundos estavam derrubados ele viu que os mundos estavam sem proteção você precisa olhar com detalhes a realidade dos fatos. Tem gente que, às vezes, dentro de um casamento, não parou para ver coisas na sua vida que todo mundo já viu, mas você ainda não parou para enxergar. Seus filhos já viram, seus amigos já viram, o pessoal da igreja todo já viu, só você não percebe que você precisa parar e ver áreas da sua vida que precisam de uma atenção, muros que precisam ser reconstruídos. É hora de você abrir os olhos e enxergar com clareza a necessidade do lugar onde Deus te colocou. Quarto lugar. Quando ele chega, verso 17. Então lhes disse, "Estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada, as portas queimadas, vinde, reedifiquemos!" Os muros de Jerusalém e deixemos de ser o próprio. Quarta coisa, anota aí por favor. Num processo de liderança transformadora que faz a diferença, você precisa aprender a desenvolver relacionamentos sadios. Sozinho, ninguém faz nada. Uma das coisas que compete ao líder. É aquilo que nós chamamos de compartilhar a visão. Se o povo não sabe aquilo que Deus te chamou a fazer, você não vai ter ajuda do povo. Neemias, ele desenvolve relacionamentos saudáveis, vinde, ele pede ajuda. É impossível fazer algumas coisas sozinhos e relacionado ao reino. Trabalhar na obra. É uma delas. Não importa o que você esteja fazendo. Você nunca vai conseguir reconstruir nada sozinho. Cerque-se das pessoas corretas. Boas companhias. Gente que abraça a visão. Porque vai ter gente de tudo quanto é tipo. Nós vamos ver lá na frente. Chegou três camaradas. Dois deles se destacam. Sambalat e Tobias. A oposição, aprenda isso por favor, a oposição faz parte do pacote. Não pense você que Deus me chamou, eu chorei, Deus me deu uma visão, está claro o que Ele quer que eu faça, eu vou me empenhar a fazer, eu vou manter o foco, eu vou me reunir de pessoas boas. No meio da situação aparece gente para atrapalhar. Tem, tem um jurubu no meio, sempre vai ter. Sempre vai ter gente para querer nos fazer desanimar. Mas você precisa escolher o tipo de companhia que você deseja ter na caminhada. Cerque-se de pessoas que são instrumentos nas mãos de Deus. Para encher o seu coração de ânimo e fé. Ah, como eu gosto de andar, por isso que eu estou aqui. Eu estou aqui nessa manhã, estou aqui desde ontem à noite, e sempre que eu tenho a oportunidade de sentar para ouvir, eu vou. Quando eu vejo que há pessoas que têm algo de Deus para falar, eu gosto de estar perto de gente. Que o simples fato de você comer algo, um café da manhã, ou um almoço, principalmente quando é pago pela pessoa, porque o sabor muda. É... Comida grátis tem outro sabor, irmãos. Isso é uma técnica que eu estou desenvolvendo. Você pode, pega, fecha o olho, bota o prato e diz assim, você está pagando, a pessoa vai comer. Fecha o olho, põe o prato e diz assim, é grátis a pessoa, é outro sabor. É outro sabor. Quando você está ao lado de gente, que a conversa dele, o abraço dele, um comentário dele, faz o nosso coração ficar mais vivo e cheio de fé e esperança. Nem minha cerca-se de gente correta, porque olha só, há uma coisa que eu aprendi e tenho ecoado na minha vida e no meu ministério, que esse ano fez 25 anos. Quando Deus quer te abençoar, ele põe alguém do seu lado. Quando o diabo quer te atrapalhar, ele põe alguém do seu lado. Porque pessoas, ou elas nos ajudam, ou elas nos atrapalham. Nemia cercou-se das pessoas, cuidado com o isolamento, tem gente que fala, não, ninguém presta, eu não ando com ninguém, eu não vou em lugares, eu não frequento nada. O isolamento é perigoso e infrutífero. Não há nada que você possa produzir no isolamento, a não ser depressão. A única coisa que o isolamento produz é depressão, é tristeza, é amargura, sai Vem um lugar como esse, por mais que você não conheça ninguém, quantas vezes eu já fui em conferência e não conhecia ninguém, nem os predetores. Mas tinha data livre, eu fui. E sabe de uma coisa? Num evento desse, eu fiz relacionamentos, criei amizades, pontes foram construídas, em igreja de alguns desses, porque eu simplesmente entendi que a boa companhia faz da jornada uma aventura mais gostosa. Boa companhia. Ele vinde, edifiquemos. Ele enche o coração daqueles de ânimo. Porque há é algo que eu e você precisamos entender. Eu já estou quase acabando. Quinto lugar. Nemias diz. Eu declarei para eles. Verso de número 18. Como a boa mão do meu Deus estivera comigo. E das palavras que o rei me falara. Quinto lugar, anota aí, por favor. Neemias entende. De que na jornada, cada passo dela, a sua fé tem que ser fortalecida. Não só por você ter ouvido a voz de Deus. Mas por você ter percebido a maneira sobrenatural como ele tem te trazido até aqui. De vez em quando você não vai precisar olhar para frente. De vez em quando você vai precisar olhar um pouco para trás. E vai dizer, Deus tem sido fiel. Deus tem me sustentado até aqui Deus tem me trazido debaixo da tua boa mão Deus tem me ajudado, Deus tem aberto caminhos Deus tem gerado provisão De vez em quando A gente precisa lembrar E eu não tenho jeito, eu venho de uma igreja Onde até brincava com os colegas ontem A inologia da igreja é, brasileira Faz parte das minhas entranhas Mas havia um hino que a gente dizia assim quantas as bênçãos Conta quantas são e hás de ver surpreso o quanto Deus já fez. Quando você estiver caminhando em direção a algo que Deus te chamou a fazer, haverá momentos em que pessoas vão tentar te fazer desanimar. A dificuldade na jornada vai surgir, porque nem todo dia é dia de sol. Nem todo dia é dia de sol. Tem dia que as nuvens densas, Vão procurar roubar nossa esperança nesses dias. Lembre-se da palavra de Deus daquele dia que te visitou, ainda no palácio do rei, no caso de Neemias, de como o Espírito Santo falou com você, e como teu coração foi quebrantado, e das cartas que você recebeu, para ter acesso às florestas e às madeiras, que precisavam ser levadas a Jerusalém, Neemias disse, eu contei para todo mundo, como a boa mão do Senhor estivera comigo, a mão de Deus está sobre a nossa vida, tem hora que a gente vai precisar caminhar única e exclusivamente sustentado pela fé. Porque o justo, e comemoramos quinta-feira passada, o dia da reforma, o justo viverá pela fé. Tem hora que você não vai ter nada, mas se você continuar crendo naquilo que Deus disse... Deus não caduca as suas promessas, Deus não traz de volta o que Ele liberou, não há uma palavra que Ele tenha dito, que volte vazia, vai sempre cumprir o que apraz o Senhor. Lembre-se daquilo que Deus já disse, pode ter sido há muito tempo atrás, pode ter sido algumas décadas, pode ser alguns anos que você pode ter tido naquela época, alguns cabelinhos a mais, a cor do cabelo era outra, a circunferência da barriga era diferente, mas por mais que você tenha mudado. Deus não muda. Deus não muda. Nem mesmo eu disse para eles. Como Deus tem me ajudado. As palavras do rei. Lembre-se do que provérbios capítulo 3 diz. Que quando nós honramos a Deus. Quando nós confiamos no Senhor. Ele faz com que achemos graça e favor. Diante de Deus e dos homens. Deus e dos homens. Ah querido. Fica de pé, vai dar aquela impressão boa Igual aprendi com o Luciano que está acabando Pode ficar de pé, não é que vai acabar Mas pode ficar de pé é. Para me concluir, por favor Você Deixa eu dizer algo para você Na sua jornada Na sua jornada Haverão dias difíceis Talvez você esteja vivendo alguns desses dias nos últimos dias. Talvez você tenha chegado aqui questionando por que, que a sua vida está como está. Gente pensando sobre se realmente o seu chamado é verdadeiro. Porque algumas coisas aconteceram no intervalo de alguns anos. Você perdeu o foco. Hoje de manhã o Senhor Deus nos chama mais uma vez. A colocar o nosso coração na sua presença. e Dizer Senhor aquece o meu coração mais uma vez. Com a chama que uma vez queimou. Arde no meu peito mais uma vez. Que aquela paixão. Que aquele desejo. Que aquela vontade. Que começou alguns anos atrás. Senhor que ela brote mais uma vez. Reaviva o dom de Deus. Que está em você. Essa foi a oração de Paulo. A seu filho na fé de imóvel. Rogo-te. Que reavive o dom de Deus, que está, ele está aí. A oração de Paulo diz: Senhor, derrama um dom novo, hein? Aquele acabou. Senhor, a unção, o chamado, caducou. Olha a exortação de Paulo: reavive o dom de Deus que está em você. Ele foi comprovado pela imposição das mãos. Querido, Deus já pôs a mão sobre a sua vida. Tem gente aqui que a igreja já enviou. Tem gente que já esteve de joelhos no altar. Como nós ouvimos o pastor Jonathan ontem, dizendo: teve óleo para a cabeça. Querido, hoje Deus quer que, mais uma vez, você seja renovado no poder do Espírito Santo. Que você ajuste o seu coração, alinhe o seu foco, para você sair daqui para fazer a diferença. Para fazer a diferença. Coloque esse plano em ação. Está na hora de vencer a procrastinação. Para de fazer plano para o ano que vem. O problema é que teu ano que vem nunca chega. É o ano que vem. É igual dieta o ano que vem. Segunda-feira. Todo dia, segunda-feira. Dia internacional do começo da dieta. ficou não? Mas nunca chega. É igual aquela pessoa que canta música. Quanto tempo eu esperei! Chegou a minha vez. Sei que hoje é meu dia. Jesus, a pessoa canta, mas não vive, quanto tempo eu esperei, vou esperar um pouco mais, chegou a minha vez, mas outro pegou minha vez, hoje era o meu dia, é hoje, o dia de você sair daqui, querido, você não pode vir numa reunião como essa, investir o teu sábado num feriado em São Paulo só para você ouvir mais algumas mensagens. Isso aqui tem que ser um divisor de águas na sua vida. Você tem que sair daqui para dizer: a partir de hoje vai ser diferente. A partir de hoje eu vou buscar o foco, o propósito. Deus vai me usar para fazer a diferença. O lugar onde eu estou vai ser usado para a glória de Jesus chega de desculpa, o cenário está aqui, cada um faz a sua parte, quando entra no capítulo 3 Neemias, coloca o plano em ação, ele diz quem vai cuidar de uma área, quem vai cuidar de outra, e eles começam a praticar o que Deus havia chamado a fazer, o texto continua e a gente vai folheando as páginas da Bíblia E a gente vai olhando cada vez mais Aí chega no capítulo 6, só para terminar, Bíblia aberta Capítulo 6 Capítulo 6, verso de número 15 Quero te deixar com esse versículo Capítulo 6 Verso de número 15 O início do capítulo 6 é mais uma conspiração dos inimigos para tentar fazer nemes desanimar Deixa eu te dizer algo. Se você acha que a dificuldade vai ser só um dia, sinto e lamento te informar. Não vai. A tendência é que quanto mais você avança, maior a oposição fica. Agora, olha o que acontece. Eu vou ler na revista atualizada, que é a versão que eu tenho aqui. Capítulo 2 começa... Um propósito, versículo 15, está com a Bíblia aberta aí? Grifa na sua Bíblia, por gentileza, esse versículo. Acabou-se, pois, o muro, aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Por que, que há números na Bíblia? Por que há prazos e há datas? Porque só tem uma forma de você terminar algo. É começando. Mas uma vez começando, há uma promessa da palavra. Vai concluir. Deus vai te levar a bom termo. No tempo dele, às vezes num tempo mais longo. Por que não em situações num tempo mais curto? Mas o muro vai acabar. Aquilo que Deus te chamou para fazer você vai completar para a glória dele, você não vai abandonar a corrida no meio do caminho, você não vai desistir, você vai continuar olhando com os olhos fitos no autor e consumador da sua fé, Deus vai te levar até o fim e você vai ter o seu nome escrito, não numa placa do lado de fora de uma igreja, não na história e na biografia de um livro, mas acima de tudo, o teu nome vai estar escrito na galeria dos heróis da fé, gente obediente, gente que não desanimou, gente que foi até o fim. Eu quero orar com você nessa manhã. Pai Eterno, ajuda-nos. Ajuda-nos a olhar para a Tua Palavra e diante dela aprender princípios que enriquecem e dão um propósito para aquilo o qual o Senhor nos chamou. Ajuda-nos. Ajuda cada pessoa aqui que talvez tenha chegado com o coração um tanto abatido, sem vigor. Mas tu continua sendo Deus que faz forte o cansado. E renova as forças até mesmo daqueles que não têm nem um vigor. Alguns chegaram aqui esgotados. O propósito, o foco foi perdido, mas o Senhor hoje nos trouxe aqui para nos ajudar a entender de que quando o Senhor nos chama, o Senhor espera que nós continuemos a caminhar na direção até que aquilo que o Senhor nos confiou seja cumprido para o louvor da Tua glória.